E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing, na verdade, são três unboxings de uma compra de posters, de cartazes, de banners, que eu fiz com o Nelson Matanabi Jr. Então eu fiz um compilado porque demoraram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 Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu vou começar abrindo essa primeira caixa que eu recebi hoje. Vamos ver o que, que tem dentro dela. Aqui a compra com o Nelson, super recomendo esse vendedor. Ele foi super atencioso, me mandou fotos dos produtos. E devido às dimensões, uh, a compra foi dividida em pacotes. E claro, como os correios entregam aleatoriamente, os pacotes não chegaram juntos, eles serão entregues em parte agora com a epidemia. Eu não sei se o outro virá amanhã né? ou se vai ter alguma diferença maior de prazo. Agora vamos ver aqui, realmente é um banner, já pude ver aqui dentro. Agora vamos ver qual filme que está sendo retratado aqui nesse banner. Muito bem embalado, ele colocou alguns jornais aqui para uh, proteger a embalagem. E vamos abrir aqui... Ah, deixa eu tirar aqui o lacre, ó. Ele veio o... o uma fita aqui, durex, uma fita adesiva, né? Pra deixar seguro esse banner. E agora deixa eu, deixa eu ver aqui, pessoal. Ah, olha só. Olha o mistério, olha o mistério de qual será o filme. Olha, pessoal, o tamanho do banner, esse tamanho aqui. É, ele é feito em plástico né e agora e tem aqui as as madeirinhas aqui com um acabamento em plástico com as cantoneiras e esse cadarço essa corda aqui que é do filme bruxa de Blair 2 o livro das sombras que eu tenho aqui na minha coleção inclusive em dvd que na época veio dvd junto com o cd com a trilha sonora do filme junto e foi lançado pela Paris Filmes e essa edição com a trilha sonora só tem pela Paris Filmes e aqui é o banner original de locadora né? da época do lançamento do Bruxa de Blair 2 olha só que lindo ao vivo aqui as cores são muito legais o vermelho bem vibrante o preto com bastante contraste e tá aqui que vai enfeitar no caso os cenários aqui do Onda de Cinema nos próximos nos próximos vídeos aqui do ontem no Cinema. após uma semana chega o restante dos posters e do banner uh, então chegaram os dois juntos então a gente vai abrir de novo para ver para conferir os banners e os posters que eu comprei do nosso amigo Nelson Watanabe Jr. Uh, como vocês podem ver tem um aqui que é bem grande então ele é um pouco mais largo do que esse anterior, então ele teve dificuldades de enviar pelos correios que tem umas certas políticas do tamanho do, da das embalagens. E vamos começar então com esse daqui, que é eu acredito que seja um pôster, no caso, de filmes. Ele é super caprichoso, ele enviou muito bem embalado, inclusive veio um jornal dentro. E o material dele é em excelente estado de conservação, muito novos mesmo. Aqui isso, aqui são os posters que eu vou mostrar para vocês, são de vídeo, no caso. Então vamos começar com o primeiro, olha o mistério, olha o mistério. Esse filme pessoal eu recomendo muito, quem já viu, quem não viu, uh, quem já viu, reveja, quem não viu, veja. Esse aqui eu estou só enrolando para conseguir desamassar essas pontinhas aqui para mostrar para vocês. Então é muito bonita a arte desse pôster, já que vocês devem ter visto, eu vou puxar aqui o pôster de vídeo de Segundas Intenções. Olha só que legal! Opa, quase tem <risos> Aqui, ó, Sarah Michelle Geller <risos> Ryan Philip e Rizzo Whitterspoon. Olha só, bem legal o cartaz de locadora. O filme: Segundas Intenções, lançamento de vídeo. Eu não estou conseguindo abrir por causa que ele está meio enrolado. Então, vocês desculpem os brilhos aqui, mas ele é bem brilhante aqui. Muito legal esse cartaz. Segundas Intenções, recomendo também o filme. Tem dois também, S3, mas eu recomendo esse primeiro. Seguindo aqui nos cartazes. Esse aqui eu já tenho na minha coleção em DVD, inclusive autografado pela própria diretora. Uh, a continuação de Carrie. Esse aqui é a Maldição de Carrie. Olha só que legal o cartaz de Locador, como lançado pela Warner. Então vinha escrito dublado e legendado. Vou tentar colocar aqui para vocês. Verem que legal que é esse cartaz. É igualzinho a arte do cartaz de cinema, só muda aqui a parte de baixo, praticamente. Mas a arte é a mesma, inclusive, da capa. Eu vou colocar mais aqui perto. de Carrie. Muito legal esse cartaz, essas cores. É bem igual a versão de cinema. E o último pôster que eu vou mostrar para vocês, que chegou, é um filme raro, inclusive, a edição, tanto em DVD quanto a do Blu-ray tão raros desse aqui ó eu sei o que você eu ainda sei o que vocês fizeram verão passado a sequência olha só que legal a arte desse cartaz igualzinho a arte de cinema que, inclusive as capinhas do VHS do DVD são iguais do Ray também eu sei o que vocês disseram verão passado muito legal distribuída pela colômbia pessoal tentar botar mais aqui perto o pôster está em ótimo estado de conservação, está muito novinho. Ele está bem enrolado como os outros ali. Pegar a parte de baixo para vocês verem um gancho ali para assassino. Muito legal. E agora vamos para o último, que seria um banner, que é um banner de um tamanho maior do que aquele anterior que eu mostrei agora para vocês da Bruxa de Blair. Eu vou abrir aqui. Inclusive, ele veio bem enrolado porque os Correios não ficam um pouco por causa das dimensões. Na verdade, pessoal, são dois banners que eu tenho aqui. Olha só o bônus! Dois banners, eu não me lembrava. São dois banners, que são praticamente do mesmo tamanho, pelo menos na largura. E são de filmes que eu, que eu tenho na minha coleção. E as artes desses daqui são muito, muito, muito legais. Olha só, não sei qual dos dois eu mostro primeiro, que os dois filmes eu gosto muito. Então vamos começar aqui pela comédia, então. Olha só, pessoal, que legal o tamanho disso daqui. Já podem estar vendo que é do Todo Mundo em Pânico 1. Olha só o tamanho, pessoal. Aqui a câmera acho que não vai pegar, porque daqui a pouco eu faço uma tomada um pouco mais longe para vocês verem o tamanho disso aqui. Que é igualzinha a arte do, da capa do, do, do, do DVD, do Rayling King VHS. E pessoal, vendo isso aqui ao vivo, as cores são muito, muito... <risos> muito colorida, muito legal. Nossa! Ah, ah, tá, tá, enfim. <risos> Olha só, é muito colorido. Não tem nem parede para eu colocar isso aqui um dia. Quando eu me mudar para uma mansão que tiver um cinema, eu vou colocar com certeza isso aqui na... Na entrada, olha só, eu tô tentando me levantar aqui para ver. Olha só, eu tenho 1,74, a minha altura é 1,74. Ó, o pôster, o banner tá encostado lá no chão e ainda falta uns 5 pontos de ter, 1,80 isso aqui, por uns 90, 90 por 80, mais ou menos isso. Olha só que legal, pessoal, eu tô enrolando aqui para vocês verem. Até ele embaixo, olha só que nossa, que demais! Essa arte aqui. Vou tentar botar aqui ó, aí já vocês veem. Aqui é a parte de baixo, todo mundo em pânico, muito bonito, muito legal. Tenho na minha coleção o DVD e vai enfeitar aqui de repente o cenário nos futuros vídeos. Muito show, nessa né? Muito show esse material. Recomendo, inclusive eu deixei aqui embaixo, pessoal, na descrição desse vídeo, o contato dele. que ele tem bastante cartazes, bastante filmes, inclusive vocês podem entrar em contato diretamente com ele. E o último dessa compra, com certeza em <risos> breve eu vou comprar mais, que ele está recebendo novas coisas, é de um filme que eu também sou fã. Vamos ver pela pontinha se vocês conseguem adivinhar. Oh, aí, aí, aí, pela atriz já consegue. Esse aqui é do Halloween, pessoal. Olha só que demais também. É praticamente... É do mesmo tamanho do Todo Mundo em Pânico. Ele tem 1,80m. Ele tem 90 por 1,80m. Ele é gigante, como vocês podem ver. Esse aqui, eu não sei se é de cinema. Parece ser de Não, esse é de, de vídeo que tem... VHS DVD aqui embaixo Mas olha só que legal pessoal Olha só A arte disso aqui Olha só que legal essa faca e a máscara Do Michael Myers E todo o elenco aqui com a Jamie Lee Curtis A Rainha do Grito Tem Busta Rhymes, Todo mundo aqui, olha só Halloween Ressurreição Podem muitos achar esse filme um pouco fraco Um pouco, né Mas enfim, a questão aqui é o pôster A questão é o banner, olha só que legal isso aqui. O mal encontra o caminho de casa. Ele encontrou aqui o caminho da minha casa. E o que, que vocês acharam, pessoal, dessa pequena, mais grandiosa compra que eu fiz com o nosso amigo Nelson? De cartazes e banners. Claro que eu vou pegar mais e futuramente, porque tem bastante coisa. Mas eu quis compartilhar com vocês essa minha alegria de ter esse material aqui. De novo, vou mostrar esse daqui. Olha só louco, né? Louco, imagina. me interna. Olha só, esse todo mundo em pânico foi o que eu mais gostei por causa da raridade dele. Tanto o cartaz quanto esse banner é muito difícil de encontrar. Porque esse filme é do final dos anos 90. Só. E cinema então nem tem mais esse tipo de material. Banners? Não fazem mais? Então tá aqui. E como eu disse que eu ia comprar mais, então mais uma compra do Nelson. E eu resolvi colocar tudo nesse vídeo. Então vamos abrir juntos mais essa compra de banners agora. Uh, ele mandou novamente nessas caixas que o correio tá, tá aceitando. E vamos abrir para ver quais os que chegaram nessa compra do nosso amigo Nelson Watanabe Jr. Aqui ele novamente capricha na, na embalagem, colocando essas fitas adesivas e vamos ver quais são os cartazes, sem cartazes, junto, acho que também vem um pôster junto do banner. Aqui novamente vou mostrar para vocês, aberto agora, alguns jornais para proteger a embalagem, muito caprichoso, e aqui vou tirar... O banner, vamos ver de qual filme é esse daqui. Se eu já tenho na minha coleção, acho que eu já tenho na minha coleção, sim. Ele colocou uma fita adesiva aqui e vamos ver agora o banner. Esse banner é grande. Ah, agora o oh, mistério de novo. Aqui, pessoal, recém... Ah, olha só, que legal, ele colocou junto desse desse banner o pôster do Bohemian Rhapsody que eu queria muito do tamanho de cinema que eu já tenho um mini cartazinho que eu comprei na Twin Video e eu queria esse grandão aqui que foi lançado apenas no cinema então vamos por partes eu vou separar esse cartaz aqui do Bohemian e vou apresentar para vocês também nesse vídeo mas primeiro eu vou mostrar esse banner aqui do Recém Casados olha só que colorido pessoal com Ashton Kutcher e a Brittany Murphy. Quem já viu esse filme é uma comédia até razoável, até ok. Mas, né. enfim, estamos aqui no, no, no post. Nossa, o colorido aqui é muito bonito. E está aqui Ashton Kutcher e Brittany Murphy, recém-casados. Esse aqui é o banner de locadora, tanto é que tá escrito na época em VHS e DVD, o lançamento do recém-casados. Muito legal, o colorido está bem, tá bem acentuado nesse bando. Recém-casados. E esse daqui do Burino Rhapsody. Esse aqui é o cartaz de cinema do filme. Então ele veio né, a impressão frente e verso. E aqui essa versão do cinema, que eu tinha a versão pequenininha, que eu comprei na em vídeo, mas eu queria essa grandona aqui de cinema. E falando em vídeo... Mais um que é o, lance, é o cartaz, esse aqui tem um caso especial, porque esse é um cartaz, um pôster duplo, pessoal, do Ataque dos Vermes Malditos Parte 2. Olha só que legal, bem coloridão. E, essa, e esse, em particular, ele, ele tem um tamanho diferenciado porque ele vem colado, pessoal. São duas partes que mostram aqui todo o filme. Eu vou mostrar para vocês mais aberto. Mas ele é bem grandão, ele tem como se fosse dois pôsteres um embaixo do outro, com a, com a dobra aqui. E aqui, Ataque dos Vermes Malditos 2, lançado pela extinta Sick Video. Muito legal, a arte bem colorida, bem destacado o no nome do filme. Agora eu coloquei ele aberto, pessoal, para vocês darem uma olhada no banner por inteiro. Olha só que legal, todo mundo em pânico. Dos irmãos Wayne. I see dead people. Muito legal. Você vai morrer de tanto rir. Viu? Bem legal. Aqui eu vivo as cores ficam incríveis. O preto fica muito legal também. O contraste fica bem interessante. Agora eu vou colocar o do Halloween. Eu coloquei ele na frente, a sobrepus. só para vocês verem que ele é mais ou menos do mesmo tamanho, ele é um pouquinho menor mas eles se aproximam na altura, Ele, a, a base dele é um pouco menor, mas é centímetros. A altura praticamente é a mesma, um foi lançado pela Imagem Filmes, e outro foi lançado originalmente pela Paris Filmes, que inclusive, a imagem, falando em imagem, ela relançou todo mundo em pânico em DVD, em DVD, isso. Legal, as cores aqui pessoal ao vivo são muito vivas uma vez na câmera não pegue mais ao vivo é muito legal as cores bem chamativas mesmo como era para sempre e esse que é o banner do recém-casados com a Brittany Murphy e com Ashton Kutcher ele é bem legal eu tenho na minha coleção conforme eu tinha dito em DVD e ele só foi lançado em VHS DVD por enquanto aqui no Brasil é bem interessante a arte é bem colorida o fundo também bem legal parece um banner mas eu coloquei aquelas aqueles suportes pessoal só para vocês verem como é que ele ficaria uh, no caso montado Ele é colado como eu mencionei e ele ficaria assim na locadora ou na parede mesmo olha só os detalhes que é o lançamento da nossa saudosa Sick vídeo do da continuação do ataque dos vermes malditos que eu também tenho na minha coleção, nesse caso seria o DVD. E é muito legal esse cartaz duplo, que poucos filmes vieram com esse com esse formato. Eu me lembro Mudança de Hábito 2, uh, Dois Filhos. Dois filhos <risos> o Pulp Fiction também veio dessa forma, mas também é, são raros de ser encontrados. Então é isso. E o que vocês acharam dessa minha pequena grande compra? Coloque aqui embaixo nos comentários.